Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Circulam vários vídeos na internet mostrando o fechamento das torneiras, vamos colocar assim, da transposição do Rio São Francisco. Essa transposição, que é um sonho tão antigo da população nordestina, foi concluída no governo do presidente Jair Bolsonaro. É bem verdade que as obras de grande porte foram iniciadas bem atrás, nos governos Lula e Dilma, mas foram paralisadas em 2012, ainda no início do primeiro mandato da senhora Dilma Rousseff, e desde então o que se ouviu falar sobre aquilo ali foi corrupção em larga escala, em larguíssima escala. Quando tomou posse em 2019, o então presidente Bolsonaro entendeu de dar continuidade às obras inacabadas, foi esse o seu parâmetro de atuação vamos continuar as obras inacabadas, porque isso é inclusive da Constituição. Está lá no artigo 37, é o princípio da impessoalidade. Se os governantes brasileiros, digo em todas as instâncias, assim procedessem, certamente nós teríamos um país muito melhor sem tantas obras inacabadas espalhadas por todo o quadrante nacional, todo o território pátrio. Olha pessoal, é lamentável que isso esteja acontecendo porque esse sonho da transposição é uma coisa antiga, remonta aos períodos, ao tempo do império, né? Os tempos do império, quando Pedro II, disse, olha, vou vender a última joia da coroa para garantir que as pessoas tenham água para beber na região nordeste do país, principalmente. E assim ele fez. Não, não sei se ele vendeu todas as joias da coroa, mas mandou muito dinheiro para a realização dessas obras de é, açudes, barreiros, aguadas, que no fim das contas terminaram sendo construídos dentro das propriedades dos grandes fazendeiros, o que, o que por fim alijou o povo de chegar efetivamente àquele benefício. Mas agora não, com a transposição as águas chegam diretamente ao mais pobre. E agora no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva estão sendo fechadas as torneiras para que, segundo o seu líder no Congresso Nacional, que é o senador Randolfo Rodrigues, lá do Amapá, onde ele comemora a volta do carro-pipa, quer dizer, fechar as torneiras da transposição para trazer de volta os carros-pipa. Que, que país é esse? Que loucura, não é, pessoal? E coisa mais sem lógica, não faz nenhum sentido. Parece até que a gente está vivendo é, num, num mundo surreal, num Brasil de, de realidade alternativa, fictícias, fazendo irregularidades. À, à luz dos olhos de toda a gente, não há providência nenhuma. Eu fico me perguntando, cadê o Ministério Público? Tanto os Ministérios Públicos Estaduais da região Nordeste, que, que beneficiadas por essa transposição, quanto o próprio Ministério Público Federal, que nenhuma, é, nenhuma providência toma. E eu... Chamo agora alguns desses vídeos que nós verificamos aí na internet, que estão sendo publicados, de pessoas que, em loco, estão mostrando o fechamento dessas torneiras e, e dizendo lá, né, das, dos seus diálogos com as pessoas responsáveis e o porquê disso estar acontecendo. Eu volto na sequência. Peço que assista até o final desse vídeo, tá, pessoal? E deixa aí o seu comentário. Meus amigos, é o seguinte, passei por aqui agora, não acreditei, estou voltando para mostrar para vocês, ó. Acabei de passar aqui da divisa do estado do Pernambuco com o Ceará, aqui no município de Jati. E aqui corria água da transposição do Rio São Francisco. E aí a gente passa por aqui agora e vê o descaso. As, realmente as comportas foram fechadas e a transposição do Rio São Francisco tá bloqueada. É isso aí, senhores. Faz o L. Oh, só fica verdinho desse jeito aqui quando chove. Oh, mostrar aqui para vocês o barreiro aqui como está cheio d'água, para vocês realmente confirmarem que é chuva que está tendo. Ó. Olha aí ó, como tá cheio de água aí, ó. é água de chuva. Ó. Existem bombas a transposição, eu vou explicar aqui para vocês, pessoal. A transposição, ela, na transposição, mesmo a, a obra estando concluída, pode fechar as comportas ou não. Quais são as formas de fechar as comportas? Por que, é que fecham as comportas, Tiago? Às vezes para fazer manutenção na obra, um vazamento no canal. Então eles fecham, uma comporta e a, o período que está fechado para frente não vai passar água. Desligam as bombas também porque lá do Rio São Francisco para a água cair no primeiro canal são bombas de água, bombas que geralmente puxam 10, 10 a 20 mil litros d'água né, por, por segundo, aliás metros cúbicos, né? 10 a 20 mil metros cúbicos para puxar a água do Rio São Francisco para jogar dentro do canal. O canal pessoal não, lá para tirar do Rio São Francisco não é apenas aberto do Rio São Francisco que a água cai dentro do canal não, tem as bombas que puxam a água do Rio São Francisco para poder trazer essa água para dentro do canal. Então o canal ele distribui para as barragens, né? Tem a barragem de Negreiros, a barragem de Jati, que é uma das barragens que ficou mais famosa aí. Vocês lembram daquela época do rompimento do duto, que a gente fazia o acompanhamento? Então a barragem de Jati é a principal barragem da transposição do Eixo Norte. Por quê? Porque ela manda água para aqui para onde eu estou, essa localidade aqui no... em Missão Velha. Aqui quando está liberada as águas lá da barragem de Jati, para o Riacho Seco, as águas passam aqui. ó. Essas que vocês veem hoje é água de chuva. Mas aqui quando está liberada a água do Rio São Francisco, elas descem aqui também. Se tivesse hoje as águas do São Francisco aqui, estaria totalmente lotada, cheia né? a cachoeira, porque tinha juntado com a água da transposição com água de chuva, mas aqui está só água de chuva hoje. Se chover mais hoje, vai aumentar mais ainda o nível de água aqui. Então o pessoal perguntou, gente, e, e Bolsonaro não tinha concluído a transposição, por que, é que não tem água? Porque se fechar com a porta lá, não vem água, meu querido. É como se fosse o resisto de sua casa. Mesmo a encanação tanto feita, se você fechar o resisto, vai chegar água na torneira? Não vai, entenderam? Então... Estou aguardando informações para saber se. Por que, que fecharam, né? As águas que vêm aqui para o Ceará. Mas, graças a Deus, está chovendo, pessoal. tá verdinho aqui. Pelo menos tá vindo água do céu, né? Não tá vindo água de de, do Rio São Francisco, mas tá vindo água de chuva. Muita água, graças a Deus. Hoje, dia 20 de janeiro de 2023. Essas imagens aqui, ó, trazendo para vocês. Gravando ao vivo aqui, que é para não ter o que dizer. Quer é dizer. Uma obra sonhada há mais de 200 anos, realizada ao longo dos últimos quatro anos e que deveria ser continuada para garantir que a água chegue de fato ao nordestino carente, ao nordestino sequioso de melhor condição de vida. No entanto, o governo petista, que aliás é importante ressaltar, prometeu exatamente o contrário. O governo petista ele resgata os caminhões-pipa para dar dinheiro aos seus proprietários, que, ao fim e ao cabo, serão não mais que apaniguados. Tony Rodrigues, Além da Notícia.